Todos temos necessidades e Deus conhece cada uma delas. Por vezes ficamos ansiosos, mas isso não vai ajudar em nada a solucionar a situação que estamos enfrentando. Sabe o que pode transformar a sua situação? Oração A oração tem muito poder. Ore e peça a Deus para ajudar na sua necessidade. Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Salmos 42 Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmos 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, ou a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, e empresta, e disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá, e se entristecerá, ou rangerá os dentes, e se consumirá, ou o desejo dos ímpios perecerá. Salmos 123 A te levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Confie nos planos do Senhor. Filemón capítulo 1 verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, não percebemos o valor de algo ou de alguém, até que perdemos, e aí, precisamos nos contentar com menos do que tínhamos. Mas a verdade é que aquilo que forceu, a vida vai encontrar um jeito de fazer cruzar o seu caminho de novo. Por isso,